Qual é o roubo máximo possível a ser atingido por alguém dentro do jogo? Manos, vocês já viram pelo início do vídeo que nós teremos algo. No final desse vídeo aqui, que eu garanto que vocês não vão ver em nenhum outro lugar Então fica até o final, já deixa seu like, já se inscreve caso você esteja gostando do vídeo E vamos lá, porque eu quero mostrar pra vocês esse Centro de Vila Nível 11 Que eu construí aqui usando o aplicativo de desenvolvedor que a Supercell forneceu pra alguns youtubers Eu criei esse Centro de Vila Nível 11 sem nenhuma defesa Na verdade ele tem dois canhões que ficam lá na parte de cima Mas eu criei ele para poder atacar a essa própria vila. Então, o que, que eu fiz? Eu construí todas as construções de recurso possíveis, coloquei elas no nível máximo e adicionei a máxima quantidade de recursos, tanto os recursos dos armazéns quanto os recursos que ficam armazenados nas minas e coletores. E também recursos armazenados no castelo do clã. Então galera, essa é literalmente a maior capacidade que um centro de vila nível 11 vai conseguir roubar de outro centro de vila nível 11. Obviamente, se for um centro de vila nível 10 atacando, vai ter alterações. Porque o centro de vila que está um ou dois níveis abaixo do que você está atacando, vai acabar fornecendo mais recursos. E se você que for o atacante, estiver atacando o centro de vila um ou dois níveis abaixo do seu você vai receber uma penalidade nos recursos então se você for centro centro vila nível 10 e atacar um cv11 você vai roubar mais do que você roubaria se você tivesse atacando um cv10 então se você for um cv10 atacar um cv9 você vai receber menos recursos acho que deu para entender caso você ainda não tenha essa noção Fica explicado, mas vamos então pro roubo em si galera, que é a parte mais legal do vídeo. Esse vídeo é literalmente só pra gente se divertir e saber sanar essa dúvida... Tirar essa curiosidade da nossa cabeça, quanto será que a gente vai conseguir roubar? Então vocês estão vendo aí, eu só produzi ali goblins pra gente poder atacar e poder roubar. Vocês estão vendo que tá tudo na capacidade máxima, com exceção ali do castelo de clã, que eu não consegui colocar mais recurso nele. Então vai assim, só com um pouco de recurso, mas ele é o que menos oferece recurso, então não vai alterar tanto. Vamos atacar e olha só senhoras e senhores... 774 mil de ouro, 774 mil de elixir. Por quê? Porque as minas de ouro e minas de elixir não estão cheias. Apesar delas estarem aparentando estar cheias, elas não estão totalmente cheias. E olha só, que mesmo elas não estando cheias, apenas com os armazéns lotados, o recurso oferecido é de 774 mil de ouro e de elixir, sem contar o elixir negro, que é quase 8 mil. Galera, é muito recurso, dá até... Brilho nos olhos de vocês verem esses Goblins de nível 2 aí, roubando todos esses recursos. Mas, manos, eu vou acelerar isso daqui porque a gente tem que se ligar no que vai vir em seguida. Mano, em seguida eu vou lotar esses armazéns, eu vou lotar essas minas de ouro e coletores de Elixir pra ver até quanto a gente consegue chegar atacando um centro de vila nível 11, vamos lá bom, terminamos 100% utilizando aí 136 goblins de nível 2, roubamos 774 mil de ouro 774 mil de elixir 7680 de elixir negro agora a gente vai recuperar a nossa vila e nós vamos encher as nossas minas de ouro e coletores de elixir e vamos atacar novamente, vamos ver até aonde a gente consegue chegar e olhem só senhoras e senhores quase 1 milhão e 200 mil de ouro, 1 milhão e 200 mil de elixir e 777 mil, e lá cacetada, quase 8 mil de elixir negro pra ser roubado aqui, galera. Agora sim é recurso pra caramba, manos. É quase número, é um milhão e meio praticamente de ouro no total. Isso vai somar aí, galera, 2 milhões e 400 mil em recursos, é muita coisa. Isso em apenas um roubo, um roubo senhoras e senhores é muita coisa espero que vocês estejam gostando mas o a cereja do bolo vai ficar pro final cara a melhor parte é o final porque manos dentro da, do aplicativo de, de desenvolvedor nós temos uma vila Testes, que é uma vila onde nós temos ali uma construção de cada do jogo. Então nós temos um armazém de nível 1, um armazém de nível 2, um armazém de nível 3. E o que, que eu fiz? Eu peguei todos esses armazéns que tinham vários níveis diferentes, coloquei eles todos no nível máximo. Depois o que, que eu fiz? Eu coloquei todos esses armazéns lotados de recursos. Depois o que, que eu fiz? Coloquei todas as minas de ouro e coletores de elixir lotados de recursos. E... Nós vamos nos deparar com isso daqui senhoras e senhores, preparem-se porque isso é surpreendente. Nos deparamos com essa imagem absurda, é logicamente essa não é uma imagem real, isso é apenas o um aplicativo de desenvolvedor para a gente poder fazer uma brincadeira e manos, no total eu tenho disponível aqui nos meus armazéns, confiram comigo, 26 milhões de ouro, 26 milhões de elixir. 1 um milhão e 100 mil de Elixir Negro, é absolutamente a maior capacidade que você vai poder encontrar na história do Clash of Clans, senhoras e senhores. E nós vamos com todos esses Goblins atacar essa vila na tentativa de bater o recorde de maior saque, de maior roubo de todos os tempos. O que eu não esperava é que o jogo, de certa forma, ficou, entre aspas, bugado ou limitado. E ele não deixou com que os recursos ultrapassassem esses valores que vocês estão vendo agora: 1 um milhão 590 mil de ouro. 1 um milhão e quinhentos e noventa mil de Elixir. 9.514 de Elixir negro. Bom, já que a gente não pode passar desses valores, vamos roubar. Isso que está disponível para a gente, olha a quantidade de armazéns lotados, olha a quantidade de recursos disponíveis. Que eu esperava que fosse mais Se a gente for colocar proporcionalmente aí ó Se a gente tivesse mais ou menos a mesma coisa A gente deveria ter mais do que o dobro Disso que a gente já tá vendo agora Então talvez o jogo tenha bugado Talvez o jogo tenha me limitado Eu não sei Eu só sei que se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Porque isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver Vocês querem ver talvez um centro de vila Nível 10 atacando um outro na capacidade máxima quem sabe esses valores se alteram Eu dependo do feedback de vocês Então se vocês gostarem Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Falou um grande abraço do gordinho, galera E até a próxima